Bom, tropa, temos que falar sobre a noite de terror que passou o Rio Grande do Norte, um estado de maioria petista, né? só nos resta mandar fazer o L, não é mesmo? Só que, como vocês sabem, o Brasil está à mercê dos criminosos. Agora que Bolsonaro está nos Estados Unidos, que a Polícia Federal está ajoelhada, que o STF só se preocupa com os terroristas bolsonaristas, os criminosos de verdade, aproveitam para destruir a nossa nação. Uma desgovernadora, Fátima, que simplesmente não faz nada. Não tem nem sequer uma nota dela reclamando, não. Porque ela sabe que quem manda no Estado não é ela, são os criminosos. As facções criminosas estão tomando o nosso Brasil. E não é só o que nós estamos vendo nesses ataques. Eles controlam o submundo, controlam... O tráfico, controlam os jogos ilegais, o contrabando de cigarro e de álcool, que tem imposto lá nas alturas para combater o uso. E aí esses caras simplesmente né, contrabandeiam lá de outros países como o Paraguai para o nosso país e não pagam nada de imposto. Depois, né, nós temos o, as noites, certo eles controlam as mulheres, eles controlam completamente o submundo. Só que não só isso. Agora eles são donos de postos de gasolina, são donos de políticos que fazem qualquer coisa que eles pedirem, aprovam a lei que eles pedirem. E o nosso Brasil, cada vez fica mais claro para quem vive aqui, que é um Estado narcotista. Falam de democracia, e que democracia você vê? São narcotraficantes controlando a nossa nação, certo? E não para por aí. Nós temos também o MST. Antes de falar especificamente o que aconteceu no Grande Norte, nós temos que voltar a falar do MST, porque é tudo farinha do mesmo saco. Ela, o MST segue com sequência terrorista de invasões de fazendas e ninguém pode fazer absolutamente nada contra isso. Ou teremos o Boulos chorando e reclamando que são pobrezinhos que apenas querem um pedaço de terra. Nós vimos aqui que esses mesmos criminosos ameaçam fazendeiros e se eles não dão milhões de reais para eles, aí acaba para sempre o terreno deles. São impossibilitados de produzirem, de venderem a soja, de trabalharem com gado, de fazerem tudo que eles sempre fizeram por causa que criminosos acham que podem fazer reforma agrária com suas próprias mãos, certo? Então o nosso Brasil não é só a facção criminosa que está aproveitando, temos também o MST e todo outro tipo de bandido, certo? Aqui, alguém fez um resumo, né? Rio Grande do Norte, desgovernado por Fátima Bezerra, do PT, passa uma noite com terror, certo? O que, que aconteceu aqui? Até uma e meia desta terça-feira, foram registrados os seguintes crimes. Ataque ao posto Alvorada. Vejam, por que eles atacam o um posto? Porque esse provavelmente não é do crime. Certo? Então, é de um inimigo. E como é que você acaba com seus inimigos? No capitalismo, você diminui seus preços, melhora seu produto, certo? melhora seu atendimento. Como é que funciona no socialismo? Você ataca os caras. Ataque a ônibus em Estivas. Ataque ao fórum em Parnamirim. Ataque a CIA de Mãe Luísa. Lembrando, isso aconteceu entre nove cidades diferentes para você ter noção ataque a ônibus em São Miguel do Gostoso ataque a empresa de ônibus Conceição novamente certo esses ônibus o que será que eles não são da máfia são empresas rivais ataque a viatura da IFRN Parnamirim ataque a ônibus em Campo Redondo ataque a carro da Prefeitura de Lages Pitada ataque a viatura de Coronel Ezequiel ônibus incendiado em Jassanã, ataque a tiros na prefeitura de Santo Antônio, Parnamira em troca de tiros com a polícia e moto recuperada, ataque a Honda de Caicó, Uber baleado e morto em Capim Macio, e nenhum A do Dilmo, nenhum A da Fátima, mais uma vítima do socialismo, carro incendiado da prefeitura de Acari, tiros no Planalto, tiros no Bom Pastor, confronto com a polícia no Mar da Galileia. Em Parnamirim, ataque ao CDP feminino Parnamirim, arrastão na Irivã, França, ônibus incendiado em touros, homicídio em contendas, carro incendiado em Cerro Cora e a mídia podre, né? Tenta passar o pano aqui. Vocês vão ver aqui: eu tô com o site da Rede Gobels, onde podemos ler a notícia: cidades do RN têm madrugada de ataques e tiros de incêndio em comércios veículos e órgãos públicos. Ataques aconteceram na capital, Natal e em outras cidades do estado. Entre os alvos estão o Fórum da Justiça, duas bases da PM e Prefeitura. Uma pessoa morreu e outras duas foram presas, certo? E aqui, será que eles têm alguma menção ao Dilmos? Alguma menção a Fátima? Ou eles fingem que não existe, né? Eu falei nove, mas aqui está atualizado. Pelo menos 14 cidades do Rio Grande do Norte tiveram uma madrugada de ataques e tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos nesta terça-feira. De acordo com a polícia, uma pessoa morreu em confronto com as forças de segurança e outras duas foram presas. O vídeo acima mostra carros incendiados em uma garagem de Tibau do Sul. Além da capital natal, foram alvos de ataques às cidades Acari, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Serro Coorá, Jaçanã, Lages Pintadas, Montanhas, Mossoró, Panamirim, Santo Antônio, Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso. Como é que isso sequer pode ser possível? Alguém já viu isso acontecer em outro lugar do mundo? Um Estado inteiro sendo atacado? São os criminosos. E o que esses criminosos querem? Por que esse caos inteiro se não é para mostrar a força deles no Estado? Entre os alvos estão o Fórum de Justiça, duas bases da PM, uma prefeitura e um banco. Carros que estavam estacionados em ruas e em garagens públicas, além de uma loja de moto, também foram atingidos. Até a última atualização desta reportagem, a polícia não havia informado quais os motivos do ataque, mas disse que aumentou o policiamento nas ruas. Ou seja, tudo isso acontece e a nossa inteligência não tem um A para falar sobre? Não tem uma notícia da Fátima, B, da Fátima, não tem uma notícia do Dilma sobre isso? Uma reclamação do bolo porque eles são coniventes com o crime, eles não estão nem aí só chegaram no poder por causa desse crime organizado, certo? Ataques em RN. Cidade tiveram madrugada de ataques aqui. Tem todos os pontos. Vocês podem ver, o Estado inteiro está sob total controle de narcotraficantes. Simples assim. E por que vocês acham que é um estado que o Bolsonaro teve poucos votos, entre aspas? Será que essa população foi ameaçada de alguma forma? Certo, será? Tremeu Deus do céu. Na madrugada, o Fórum de Justiça de Panamirim, na Grande Natal, foi alvo de dezenas de tiros de arma de fogo. Na cidade, ao menos dois carros da Secretaria de Obras e um ônibus foram incendiados. O fogo no ônibus atingiu a rede de energia elétrica e provocou a interrupção no fornecimento de energia para 107 casas no bairro Imaús, segundo a companhia que administra o serviço. Em Natal, houve ataques a duas bases da Polícia Militar na Zona Oeste da cidade. Criminosos atiraram contra os prédios e atentaram e tentaram atear fogo na segunda maior cidade do estado Mossoró, no oeste Potiguar houve ocorrência em um prédio onde a prefeitura abastece os veículos do município também houve ataques a dois caminhões da prefeitura no bairro de Parques das Rosas e um caminhão de lixo no bairro Redenção houve ainda ocorrências no interior do estado Em Caicó no Seridó Potiguar uma loja de motos e uma agência bancária foram atacadas em Acari, ao menos seis veículos da Secretaria de Obras foram incendiados. Os alvos foram tratores, caçamba, retroescravadeira e caminhonete. Em Santo Antônio, tiros foram disparados contra a sede da Prefeitura. Em Jaçanã, um carro foi queimado na garagem da Prefeitura. Em Serro Corá, veículos do setor de educação foram incendiados. Em Laxas Pintadas, veículos foram atingidos na garagem dos transportes públicos. Em Chibal do Sul, a Prefeitura confirmou que oito veículos foram completamente queimados. Também na madrugada, uma unidade básica de saúde, de saúde localizada na comunidade de Bela Vista foi invadida e teve diversos itens e equipamentos roubados. O corpo de bombeiros confirmou que foi acionado para ocorrências em Acari, São Miguel do Gostoso, Parnamirim, Tibau do Sul, Maracajal, Regolomo, Como é que é? Regomoleiro, em São Gonçalo do Amarante e do bairro Ponta Negra, Ponta Negra, em Natal. Certo? E nem sequer um uma menção ao Dilma, uma menção à desgovernadora Fátima, porque novamente esses safados todos são coniventes com crime para eles há uma justiça social no crime eles estão roubando de quem trabalha para os pobrezinhos que não tem necessidade por isso que eles pegam em armas em molotovs e queimam lugares porque eles são pobres vítimas da sociedade como que não pode ter um ar como pode ter nenhuma pressão da mídia podre porque nosso país está a mercê de criminosos a saudade do bolsonaro tá batendo e tá batendo muito rápido tropa e é vocês que tem salvo esse país é vocês que tem informado as pessoas através do WhatsApp do Telegram são vocês que têm mantido esses canais com a luz acesa cara porque se não fossem vocês nem sequer poderíamos comentar o que tá acontecendo então eu agradeço demais o apoio de todos vocês tamo junto certo muito obrigado e até a próxima tchau tchau